Então, eu sou a Maria Heder. muitos já me conhecem da rede de educomunicação. É muito estranho falar de educomunicação só um sujeito falando com um receptor ouvindo. Então eu inovei no meu vídeo, eu estou aqui com o professor... Domingo Rosa Rua. Da onde você é, professor? Estristo da Itaúma, em Segundo Dourados. Como eu te conheci? Através da Cristiane Parente, né? jornalista. Uma outra educomunicadora que veio fazer aí uma, um trabalho muito bom com a gente, fez até uma, uma dissertação de mestrado né, sobre o nosso distrito, sobre a nossa realidade, sobre o projeto Repórter todo um Dia que a gente desenvolve aqui na, na comunidade. E graças né, à nossa rede da Associação Brasileira de Educomunicação, hoje eu trabalho na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, um projeto do Unicef Fora da Escola Não Pode, e tive a oportunidade de estar aqui com o professor Domingos, fazendo, ouvindo as iniciativas de Educomunicação, para trazer a campanha por uma infância sem racismo, com o viés da educomunicação. Então, minha história com a educomunicação, vou pôr um link para vocês acessarem, porque não dá em três minutos. Resumidamente, comecei no Educom Rádio, fui para África, Timor-Leste, fiz a tese na Itália agora e estou de volta no Brasil conhecendo educomunicadores edu maravilhosos. Dá um oi lá para todo mundo que é da associação. E aqui é a